Em 69 para 70, em 70, eu entrei na clandestinidade. Eu era militante da Val Palmares. Não conhecia a Dilma na época, já respondendo a pergunta. É, e aí passei. Ainda como secundarista? Como secundarista. Naturalmente, quando eu passei pela clandestinidade, eu larguei a escola. Mas é, isso foi relativamente breve durou menos de um ano porque a Varapalmar foi. foi isso eu Em São Paulo, o tempo todo, na clandestinidade, eu fui para o Rio e para o Espírito Santo. Com 16 anos, incógnito, não é mole. Só antes de você seguir, deixa eu já está uma coisa. Essa vinda dos seus pais para o Brasil, qual foi a natureza? São judeus poloneses. Como muitos, acreditaram que o novo regime ia acabar com a, a praga do. Vamos dizer, não é bem o fascismo lá no caso, tem um antissemitismo que tinha antes, durante e depois do fascismo. E isso toca diretamente. Né? Com a guerra, teve um quase extermínio da comunidade. Mas muitos ficaram acreditando que no novo regime, então, pós-guerra, particular quando veio o governo Gomuca, é, que haveria uma liberalização. É, bom, e aconteceu que o antissemitismo voltou no regime do Gomuca mais forte do que era. Então meus pais fizeram as malas e vieram para o Brasil porque tinham parentes. É, na época o sionismo não era o que é hoje. Cheguei aqui em janeiro de 59. Saí lá em dezembro de 58 saí aqui em janeiro de 59. Uhum. Quatro anos e meio de idade. Então, é, bom, enfim, fui alfabetizado em português. Uhum. É, como falei no dia da minha anistia, muitas décadas depois, me considero mais brasileiro que muitos outros. É, lutei pelo Brasil, enfim, fiz o que eu achei que tinha que fazer no momento. E, é, como eu dizia, estava... Era um militante secundário, escola secundária, quer dizer. E quando o regime fechou todas as portas, depois do AI-5, eu fiz parte daquela geração que não viu outra alternativa a não ser, a, se chamava genericamente, luta armada. É, já conhecia o partidão, até por relações de família amizade, achava uma, uma, uma, uma lástima aquela política de encontrar uma aula progressista, a frente ampla que voltou é à moda agora. E procurei uma alternativa, a única que eu encontrei foi essa. É, tive a felicidade de sobreviver, tanto física quanto politicamente. Teve alguns que pereceram fisicamente e outros que politicamente se quebraram no processo. Se afastaram, por diferentes razões. É, da experiência da luta armada, da derrota, eu concluí que era necessário um partido de massa. Assim, é, sempre li muito e fiquei assim meio que simpatizante das explicações que eu vi numa coletânea, assim, sobre o que era um regime autoritário sem base de massa, e que não era, por isso, fascista. E entrei na universidade, porque tinha que fazer alguma coisa, a USP era um espaço de... Né? Então entrei já meio com alguma experiência, né, em 73, na universidade, é, com algumas ideias na cabeça, e foi ali que eu me liguei aos círculos trotskistas que existiam. É, a partir da ideia de que o regime era frágil, autoritário, assassino né? Autoritário é pouco <risos> Assassino, mas não tinha uma base social de massas Tinha uma base numa uma certa classe média, revista, no milagre econômico e O resto era com intimidação geral e eu testemunhava isso na minha experiência pessoal Então aí a gente veio a constituir uma corrente de massas na universidade Fui conhecida na né? Liberdade de Luta Com uma base na palavra de ordem muito simples liberdades democráticas, baixa ditadura e melhores condições de ensino. É, isso, isso parece óbvio, não era óbvio para nada. Tinha que enfrentar tanto, vamos dizer, as matrizes stalinistas, que procuravam diferentes tipos de conciliação com alas do regime, supostamente nacionalistas, supostamente democráticas, quanto com outro tipo de pessoas que não buscavam isso, correntes que a gente chama de chamava, dá para chamar ainda, de centristas, né? que diziam que é, é verdade, não tem isso aí, é a furada, mas vamos com calma, calma, calma, calma, porque não tá... a gente se botar a cabeça, vamos nos esmagar e não sei o quê. Apoiado no movimento, claro, sem aventura, eu participei então da geração que fundou o Desenha Livre, da USP, que saiu às ruas, é, naquela época era um, um desafio à ordem, e recebemos algumas bombinhas de gás, que eram 76, 77, 78. Algumas bombinhas. 75. Começou com a greve da ECA, foi um grande certo. movimento na USP. É, teve outras greves em outras universidades também, fora de São Paulo. Mas São Paulo, porque é São Paulo, e a USP, porque é a maior universidade do país, tinha essa repercussão. A censura trancava tudo, mas as pessoas acabavam sabendo. Depois a censura não conseguiu trancar. Você fazia qual curso? Fiz economia na USP. É... É. Detalhe, eu entrei ao mesmo tempo, por indecisão, na sociologia política, Fundação Escola Sul, e na economia da USP. São coisas bem diferentes. Eu queria aquela escola entre aspas progressista, mas eu achei que não estava aprendendo nada lá. E eu achava que precisava entender o funcionamento da economia capitalista. E resolvi ali onde é o coração dos ministros da época. Simon, sim, deu fim e tal. Para tentar fazer a crítica. Né? Eu tinha um método marxista, já de alguma maneira, perdoe a modéstia. <risos> Eu já tinha treinado, eu queria então fazer um tipo de. Uhum. Daí a, a, a, a luta de classe me deu para uma militância, para. Não, não tenho obra teórica, não reivindico isso, mas esse método sim. E... Então fiz parte dessa geração. Saí cedo da universidade, porque a OSI, a Organização Socialista Internacionalista, é que a gente fazia parte, é, me alocou para a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Não para ir na fábrica enganar ninguém, mas para fazer o que a gente chama de trabalho de apoio, que fazia parte da sustentação da oposição. Daí eu conheci toda a geração metalúrgica, por aí eu conheci a direção de São Bernardo, ou alguns dirigentes, pelo se dizendo, e de Osasco, e de Guarulhos. me é, afastei da universidade, em 1977. A última coisa que eu fiz, se eu não estou enganado, na universidade, foi dividir com o Júlio Turra a defesa da fundação do de Dessé Livre contra Tuticante. E ganhamos a Assembleia. Perdemos a eleição depois na urna. mas ganhamos a Assembleia. E depois ganhamos a segunda eleição e aí tem uma, uma história. Mas foi a minha última participação. Né? Ah, Isso então, foi muito rico para mim porque me deu um contato que eu não tinha, a não ser literário. Então né? pois... a, sua, a sua participação na, na Liberdade de Luta é nesse período que você está na universidade? É, então, não era ainda a Liberdade de Luta, mas já era. Eu, eu explico. É, quando a gente fundou o DCE, nós constituímos... Vai sair um filme aí que um o sujeito que vou fazer sobre o assunto, vale a pena. <risos> Falo isso não por memória, porque é um registro, né? Importante. Então, na época, nós éramos um negócio chamado TAOI, Tendência pela Aliança Operário-Estudantil. Um nome bem doutrinário. Né? Mas era um conteúdo do que a gente queria. É... Reivindico com muito orgulho. O que aconteceu foi que essa tendência pela Aliança Operário-Estudantil tinha que escrever uma chapa para disputar a primeira eleição direta do primeiro DCE de Massas Livres do Brasil. Antes tinha os DCE clandestino que eram de, é, é, o Fernando Santa Cruz e outros, né, a UNIRI, que eram, na verdade, de entidades clandestinas. Era um erro de, doutrinário, na minha opinião. Ainda hoje, acho. Achava na época, acho ainda hoje. Alguns pagaram com a vida o preço de se meter num troço desse. E nós fazíamos um trabalho molecular ali, acumulando força, como se diz, para expandir a fronteira da legalidade, que era possível. A prova foi feita. E com essa pegada, mesmo com um grupo bem minoritário, nós ganhamos a Assembleia, porque nós tínhamos influência de massa, e aí ontem aqui que escrever uma chapa. E o nome da chapa? Então a gente resolveu sintetizar as duas bandeiras nossas. A luta pelas liberdades democráticas e a luta por melhores condições de ensino. Então isso deu liberdade e luta. Como nós muito bem na eleição, perdemos, mas... Opa, como bem? Isso é, fez com que a gente Transformasse aquele agrupamento numa uma coisa permanente Não era uma organização juntamente Juntamento de jovens né? No terreno da universidade, que era o terreno possível na época Rapidamente se estendeu Para o momento secundarista, que também estava se reanimando E em 77 Porque isso foi em 76 Em 77 é, Com o Encontro Nacional de Estudantes A perspectiva da Fundação da Uni bom, Aí houve uma expansão nacional, em parte, relações políticas pré-existentes, mas muito pouco, talvez 10%. O resto tudo era o impacto dessa, dessa ousadia, a baixa ditadura. Parece simples, na época não era. Então isso nos deu muitas relações novas. Né? A gente era jovem, maturo, fizemos muito cagado, mas a continuidade eu, eu reivindico. Eu, pessoalmente, como disse, então, respondendo a pergunta, nunca fiz parte formalmente da liberdade do luta, embora tenha estado na reunião... Inclusive, reivindico o nome, porque o nome proposto era Luta e Liberdade. E eu, eu, eu ouvi ouvido musical falou que soa melhor Liberdade e Luta, e é assim que ficou. Okay. Mas aí a sua atuação se desenvolveu mais, para a oposição metalúrgica? Para a oposição metalúrgica. Né? Nas e nas Graves 79, então, você... Claro, claro, claro. Na... Acompanhei Com as, as Graves Metalúrgicas de São Paulo, uhum. atuei na Zona Sul de São Paulo. Tenho saudades dos tempos, né? Cleon Silva, Elcio Fernandes, outros companheiros. O Stan, que ainda é vivo, Stanislau. Conheci tudo nessa época. E a gente colaborava com os companheiros que estavam em fábrica e outros que não estavam, mas que faziam a sustentação dessa oposição metalúrgica. Uma que eu lembro, é? Sobre condições palavra... dificílimas. Condições dificílimas. Bom, tem o assassinato Santo Dias, que é conhecido. E nas fábricas, o clima era... Não era de terror, mas era... Nessa época já não era de terror, mas era muito duro. E as assembleias, o Joaquimzão não entregava para a polícia quem se metesse a balão ali. Era bem... tinha que medir... Ah, não era é... o clima do campus. Se eu entrasse lá achando que estava no campo, estava morto. Então isso também foi uma escola. Ver as duas coisas e como combinar com fórmulas políticas. Né? Com Mas, diferença organizativa. A... E a sua... como que era a sua inserção, a sua aproximação com a oposição metalúrgica? Você chegou a trabalhar em alguma fábrica? Não, não, como eu expliquei, eu trabalho de apoio. O que é o trabalho de apoio? Sim. Tinha panfletagem, né? tinha... além de ir fisicamente, não tinha o risco de ser demitido. Eu não estava na fábrica. <risos> É, ajudar na produção do material, no transporte, às vezes no resgate de pessoas que estavam sendo perseguidas, não pela UBAN, perseguida pela, pelo patrão contratou um cara. É, e depois tinha as plenárias que discutiam coletivamente, pé de igualdade, isso é uma característica muito correta da oposição metalúrgica, embora a gente respeitasse o protagonismo de quem estava na produção, na fábrica. Né? Então tinha grupos de apoio que variavam, inclusive de região para região. A região que eu atuei era um pouco como eu... Estou dizendo, que era na Zona Sul, região do Campo Limpo, as fábricas das Nações Unidas, nessa área aí. Por, por algum então, tempo, a né? É uma região bem próxima do ABC, inclusive. Não é exatamente é, próximo é. da ABC, mas como já na época tinha articulações intersindicais, é. é, aliás nunca deixou de ter, desde o movimento intersindical anti-arrozo, MIA, né, que é antes de 68. É, na verdade, meu contato com o movimento operário direto, eu tive muito fragmentário em 68 mesmo, é, com a turma de Osasco. Né? Eu não conheci o Ibrahim, mas conheci o Bigode, que deve estar na tua lista aí, se não, sugiro, Cândido Hilar, é, que eu conheci na porta da minha escola, que vinha lá, encher o saco, recrutar o para o grupo dele. Eu brinco com ele, quando um encontro, é, mas aí eu tive contato com a, a chamada Juventude Operária, né, o CEL, Comitê Estudante, de Osasco, Comitê Estudante de Osasco, uma coisa assim. É, mas não cheguei a atuar no momento operário. Mas tive contato para eles. Eles tinham um secundaristas, a gente discutia, contava a realidade, contava... Mas foi um contato muito fragmentário. Dez anos depois, praticamente, foi uma coisa mais organizada. Contato com a ABC veio ou pelo lado da IC que tinha militante em fábrica lá, então a gente fazia reunião, ouvia falar, quanto no nível das articulações inter -sindicais, que é o plano que eu falei, que é, anos depois né, vieram a dar... A, na fundação do PT. Eu não participei das articulações dos dirigentes autênticos, não era agente sindical, não ia pousar de balão, mas tinha gente ligada a nós, entre esse núcleo original. Aí. E, então, como é que foi o debate dentro da organização de vocês sobre esse processo de formação do PT? Já estava, aí na, na, já estava sendo criada aí já a corrente do trabalho, nesse momento. Chamava-se OSI, OSI. Que passou a publicar em maio de 78, portanto, dois anos antes da fundação do PT, o jornal O Trabalho. Quando a gente, dentro do PT, resolveu lutar pelo direita inêncio, inspirado nos partidos socialistas clássicos, é, portanto, contra o estalinismo, que era forte, não era majoritário no PT, mas era forte, e um tipo de burocracia precoce, vamos dizer que de horror era divergência, discussão. É, nós encontramos muitos apoios, muitos aliados, inclusive essa batalha para que tivesse o direito de tendência, e acabou sendo regulamentado, primeiro em São Paulo, e depois nacionalizado, em meados dos anos 80. Não foi em 80, não, em 34, 35, pesquisando o CV. É, nesse processo a gente se rebatizou com o um nome mais adaptado, de corrente ao trabalho, do nome do Jornal do Trabalho, Ele abandonou o nome. É, histórico, né? passando por um período intermediário que não vale a pena e no então, período da, da constituição da OSI você já tinha uma vinculação é, internacional mais orgânica como, é... como eu era estrangeiro, então aproveito para contar eu, como eu era estrangeiro e eu já tinha sido guerrilheiro, já tinha sido foragido meu processo foi arquivado porque eu era menor de idade um bem bolado com o juiz militar da segunda auditoria militar é, não foi absolvido então era, eu não conseguia me naturalizar então, eu era estrangeiro. Como estrangeiro, eu não tinha direito de voto, não tinha direito de fazer concurso público. E dentro do PT, eu vinha a ter direitos na chamada Quarta Via, que era aqui, para exilados, banidos, de menores de idade, estrangeiros, né? contra a legislação em vigor, no nosso regimento interno. Mas, qual é a pergunta? Desculpe. É, não, eu perguntei os contatos internacionais. Sim, então, eu, contatos internacionais eu, eu tinha, mas não pessoais. Hum. No primeiro momento, porque se eu saísse do Brasil, a chance de eu voltar era pequena. É, eu, eu tinha passaporte polonês. Então, meu pai foi no consulado, armou um rolo, eles não queriam dar. É, porque eu já era guerreiro, já tinha voltado para casa, mas o cara não queria saber de confusão. Hum, pode entender. Então, meu pai armou um escândalo para eles me darem um passaporte consular. Porque na legislação polonesa, o filho consta do passaporte da mãe. Vários pais que é assim. Uma idade. Né? Eu entrei no Brasil pelo passaporte da minha mãe. Agora, já com maior de idade, não. Então eu precisava de um passaporte. Aí ele conseguiu lá que o cara desse um passaporte consular, que tinha que ser renovado cada dois anos, um negócio bem precário. E isso, imagina, ditadura militar, esse cara, o cara olha, ah, bom, consulta, não tinha computador, mas tinha ficha. <risos> Então, o risco de eu não voltar, então, de modo nenhum. Então, o contato que a gente tinha era com outros que viajavam ou companheiros do exterior que vinham aqui em condições de legalidade e preservação. Minha primeira viagem internacional foi em 80. Já depois, anistia. Ainda com o passaporte polonês. Porque eu só consegui a minha naturalização, apesar de ter direito, casado com um brasileira, três filhos brasileiros, não devia nada mais à justiça, ah, até anistiado. Mas tinha um oficial é, do SNI, que ficava no Ministério da Justiça e que criava, tem vários dependentes a esse respeito, que criava os processos de naturalização. E não eram os mafiosos e traficantes, isso aí dá-se um jeito, não é mesmo? Era principalmente com os que tinham antecedente político. Ou dos países latino-americanos, que às vezes se refugiavam aqui, não é? é muito comum, ou que desencaminharam na vida, como no meu caso. Tem um imigrante polonês ou do leste tinha tudo para ser um anticomunista fervoroso, não é mesmo? Tem vários, mas não eram todos. E nós não era o meu caso. Então, o meu processo foi bloqueado, uma vez, duas vezes, três vezes, é, Constituir advogado, não adiantava nada. Eles usavam um artigo do antigo Estatuto dos antigos Estrangeiros que falava em razões de Estado, portanto, caluda, não dá a explicação. Como eu fiz para conseguir? Eu proviso e contato. É, bom, eu aprendi alguma coisa na luta armada, mesmo se era um erro de conjunto. O que, que nós fizemos? É, aconselhado na época, numa boa, pelo. Advogado Pedro área, que era meu então advogado, pessoa muito correta, como profissional. Ele falou assim: tem duas possibilidades. Ou a gente entra com um processo contra União por perdas e danos, você tem um direito que está sendo conspucado. Isso pode funcionar lá na frente para um novo pedido tramitar, mas toma um tempo. Ou a gente dá um jeito. Eu falei: que jeito? Para <risos> é o Brasil. Né? Você conhece alguém em Brasília? Eu conheci um. um governo eu não conheço ninguém. Né? Isso é. Pós-colo, certo? Confusão geral em Brasília, né? Governo de Itamar, bagunça federal. É... Mas tem uma companheira que é deputada, essa companheira, acho que ela vai gostar de saber que eu <risos> mantenho a lembrança. Na época, ela dirigia dirigente do Sindicato de Servidores Públicos, ela é viva ainda. Na época, ela já era uma pessoa respeitada e foi eleita deputada em Brasília pelo sindicatos, é, pelo não, pelo PT, mas a origem dela era assim, Então ela conhecia toda a burocracia, inclusive a burocracia E na época não era esse conservadorismo lascado que é hoje. O sentimento contra o regime militar era muito forte, mesmo os altos extratos da burocracia, numa parte, né? O que ela fez? Conversando com o Pedro, a gente rolou uma, uma tática. A tática com se ela entrar na hora do almoço, quando não estava o ministro. É, e lá na gaveta do coronel, abrir a gaveta, pegar o processo, tirar o meu e ir na mesa do ministro colocar no meio. Uma pilha que ficava o ministro, que era o Fernando Lira, eu acho, ministro da Justiça, após... era um bêbado que um gambá, assim raiz a lenda, saía na hora do almoço, voltava lá pelas três da tarde, daquele jeito, assinava tudo ia para casa e largava o ministério. Assim saiu o meu processo. De uma ação, entre aspas, né? E quando esse processo foi publicado no Diário Oficial, porque aí tem o trâmite, né? O coronel ficou uma pilha e rodou ali o, o andar. O dia que eu descobri o filho da puta que fez isso vai aparecer boiando no Paraná. Assim. Claro que aí já estava cantando de galo, que não tinha mais os meios de fazer isso. Mas era totalmente ilegal o que ele fazia. Não, eu não, tinha mais, não tinha mais, formalmente mais. Formalmente já estava em uma democracia, não é isso? 93. Então a gente fez com que eu conseguisse direito de voto apenas em 94, quando eu já era secretário de comunicação da campanha presidencial do Lula. Uma aberração que a lei já notou, notou, né? mas era o Brasil. E era o PT. Uhum. Então, apesar de modesto, eu não fui eleito pelos exilados, banidos de menores de idade, mas a minha quarta via era uma, era uma demonstração, que eu sou evidentemente grato, a ousadia de um partido que explorou toda a legalidade que ela permitisse e, ao mesmo tempo, manteve, nesse sentido, uma independência com regimento próprio e com é, direitos que ele atribuía ou não reconhecia, inclusive. Então, as convenções oficiais eram uma ata e acabou-se. O importante era a vida interna, que não era, era esse, o chamado pede aí, essa, eu acho uma podridão esse troço. era a eleição de delegado, olho no olho, discussão, eleição, e dentro desse procedimento, que era não ilegal, era paralegal, né? uhum. é, o Partido se construiu veio ocupar o lugar que ele, veio, que ele ocupou na sociedade nos anos 80 e 90. Só depois, 2000 para cá, é que se introduziu esse modelo atual. Bom, eu já estou falando lá na não, frente... Não, mas você está dando um pouco para a OSI, então. Quando vocês... Duas coisas que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre isso. Uma é a, como que a OSI se situava nesses debates internacionais, ultra estou é? porque a já estava muito... Dividido, e eu não respondi né? a pergunta dele. É, são duas coisas. E, bom, então, começamos por aí. E depois, como é que foi o debate de vocês sobre o PT? Né? É a entrada no PT. Eu não respondi a pergunta. Então, assim, no dia da fundação do PT, no Brasil, é, nós tínhamos é, vários companheiros que estavam. Não por entusiasmo, mas por decisão do Comitê Central. Uma decisão que hoje eu acho equivocada no método. Né? Mas não era errada no sentido histórico da palavra.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 Mas, na época, nós que decidíamos aqui, tá? porque as condições de vida política eram rarefeitas. Nem tinha um centro dirigente internacional reconhecido como tal, que é um problema. E, de outro lado, as condições de transidade faziam que a relação política fosse rarefeita. Quase literária, vamos dizer assim. Correspondência. Não. Mas é, a nossa turma aqui, que é uma grande maioria muito jovem, fez assim. alguns tinham um pouco mais de experiência e tinham direito de acertar, mas não acertar. Então, a gente chegou a essa, essa decisão de entrar, né? aproveito para dizer, e aí eu joguei um papel, me lembro muito bem, nós constituímos um comitê operário pelo voto mulo, na eleição de 78. Na de 76, nós fizemos uma campanha de voto mulo por conta. Na de 78, nós constituímos um comitê, com setores da oposição metalúrgica, foi aí que eu joguei, e outros setores sindicais que nem eram metalúrgicos, alguns dirigentes sindicais que não eram oposição. É, de memória, um companheiro que estava no PT outro dia morreu o Bombardo, lembro bem dessa, dessa fase. Era uma liderança importante aqui em São Paulo. E nossa palavra de ordem nesse comitê era a a ditadura, volta o mundo para um partido operário. Nem a Arena, nem MDB. Estou falando de memória, mas era esse o... Então, com esse espírito, quando, quando companheiros nossos começaram a participar, sindicalistas, no caso, das discussões dos chamados sindicalistas autênticos, que vieram a dar o PT, nós, opa, vamos lá. Quando o processo se concretiza, entra num espelho grosso, é? Falando de memória, acho que é Quintanilha o é o nome dele lá, assinou o Sinou manifesto, o é um cara da Federação Metalúrgica aqui. O nosso assim mecânico foi dizer, não, tem uma contradição aí, isso aí não pode se desenvolver, não está legal. Né? Mas não, vamos entrar, claro. Então nós estávamos lá. Pelo menos o um nome eu lembro de memória, que também não vai ligar. E não é militante hoje, possivelmente seja petista, já não sei, faz tempo que eu não vejo. Era o Mário Schemberg, filho, filho do Mário Schemberg que era um médico, era não, é um biomédico importante, de Ribeirão Preto, depois foi para o Espírito Santo, encontrei com ele numa feijoada outro dia, uma restaurante, alguns anos já. Mas ele e outros, era uma delegação que a gente foi para estar, assinou a ata e, e tal. Não teve polêmica nesse momento, teve gente que não acompanhou, como na não havia. uma polêmica, não. polêmica teve 10 anos, de, 20 anos depois. Barra pesada. Nós ficamos 10 anos numa polêmica interna, quando o PT começou a apresentar problemas, <risos> vultosos, que é problema na vida, sempre teve. Mas quando, ainda antes de chegar no governo, experiência da institucionalidade, a modificação das normas de representação, né, uma certa institucionalização do partido, perda de vitalidade. Não é perda de votos, que também perdeu. Em 98 o PT foi mal para burro, mas não é por isso. Tem uma polêmica que começou em 96, foi até 2006. Sabe que o está quando quer discutir, discute expulsa, escute, escute, escute, escute, escute, até, até que em 2006, nos fatos, um grupo se, se separou da, da nossa corrente e polêmica polêmica se, se encerrou dos fatos, como assim dizer. Acho até que durou demais, devia ter sido mais expedito nesse troço. Mas, enfim, é, não teve polêmica na época para no PT, teve polêmica quando o PT começou a derivar, isso aí tem jeito, isso não tem jeito, é melhor sair fora, vai construir outro partido. Ou, ou vamos ficar fazendo a oposição à sua majestade, ou vamos fazer o quê? É uma problema política. E predominou a posição é, de continuar o PT agrupando, num sentido, como a gente diz hoje, para ser bem atual. É, a gente constituiu com outros companheiros um agrupamento, que não é o trabalho, o trabalho existe, o jornal, a corrente, a disciplina, a quarta internacional e tudo tem direito. Mas a gente constituiu um agrupamento, tem 10 anos para constituir, não é... Assim, chama-se diálogo e ação petista, cuja divisa é agir como o PT agir, que dá um conteúdo. Então é como se a gente disputasse o futuro e a continuidade do PT, entendeu? Uhum. Mas isso é um movimento que a gente, eu espero, se esteja à altura dele, talvez não estejamos, é uma questão em aberto. Então respondi a tua pergunta. A relação com a Quarta Nacional, pois foi essa sua pergunta, é... aí precisa conhecer um pouco a história da Quarta Nacional ela teve uma, uma crise brutal nos anos 50, deixou de existir como centro dirigente, é, a fragmentação gerou fenômenos aberrantes. eu o primeiro prosquista que eu conheci, que se reivindicava eu, sou prosquista, foi numa assembleia secundarista, em novembro, dezembro, dezembro de 68, no campo da Universidade de São Paulo, era o Congresso da UMBIS. Então a gente estava discutindo é, o que fazer com as administrações, enfrentamento, manifestação, antes do ai -5. É, fim de novembro, começo de dezembro, você vai verificar. Já, a UNI já estava nocauteada. Parte pela aventura militar, que já tinha sugado uma boa parte dos quadros, e parte pela repressão mesmo. E em São Paulo, muitos europeus ainda. Até o Rockefeller vinha aqui em maio do ano que vem, no 69, a gente ainda tinha gás para ir para a rua, enfrentar a polícia, as coisas que moleque gosta. Bom, é, naquele momento era o que fazer, como se comportar face à repressão. Aí eu estou sentado lá, misturado com delegados, eu do colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu estudava no colégio de aplicação, que era uma escola de elite aqui em São Paulo, pública, mas de elite, por causa da seleção difícil. E é, um sujeito vai lá na frente e diz, não, a hora que a polícia vier com o caceteiro, você mostra o panfleto para ele, porque a polícia é também é o povo. Eu virei, que é esse maluco aí? Aí a minha avó falou, isso é trotskista, trotskista posadista". Foi a primeira vez que eu ouvi a expressão posadíssima. É... Depois eu vim a conhecer literatura desse grupo, que é um fragmento saído da crítica da É Os caras que diziam que descobradores é o socialismo, que é a civilização superior, o dirigente deles escrevia é a sua obra de Beethoven, e assim por diante. Um negócio afetado. Na origem não era, mas o isolamento, a falta de, de vida já era... Então eu não nasci trotskista, nem fiquei trotskista na primeira. Entendeu? Foi isso dez anos depois, estudando, lendo, que eu... Como uma referência. Aí, quando eu tive contato físico com grupos que falavam coisa com coisa, né, que era alguns, como eu falei. É, então, nessa época, a Quarta Nacional, no Brasil e no mundo de maneira geral, mas no Brasil, na Constituição de era um processo difícil. Tinha pequenos grupos, sem, sem Num certo momento, já comprou o trabalho feito no exílio, é, por um, uma, uma das é, organizações maiores de saídas da crise da Quarta Nacional que na época não tinha um centro dirigente, que era a OCI francesa, do nome de Pierre Lambert, que é mais conhecido, que é um cara que conhecia o Brasil, aliás, amava o Brasil. O pai dele era mecânico de aviação, só vinha a saber estudar diamente. O pai dele era mecânico de aviação e, por razão de sobrevivência, foi trabalhar no Rio de Janeiro, nos anos 30, que devia ser uma maravilha. Então ele, de criança, tinha essa memória do Brasil, um país simpático, gente alegre. <risos> a lenda que agora está sendo... É. Sabotada. Então ele sempre se interessou, não só por isso, mas se interessou sempre pelo Brasil, com um carinho especial. E, bom, que se constituiu no exterior, é, na França, um grupo que se deu a tarefa de unificar os grupos solucristas no Brasil. E não unificou todos, que é impossível. seria impossível, os posadistas. Né? mas unificou quatro. E aí é a origem da OSI. E... Mas é um processo muito fragmentado, muito à distância. A nossa autonomia era, em parte, produto dessa distância, condições de clandestinidade e, em parte, produto do fato de que não tinha um centro. Então, a autonomia é para errar e para acertar. Eu teria preferido não cometer certos erros, é considerado por gente que tinha mais experiência. Mas, na, na época, era uma espécie de rito de passagem, obrigatório. Marcos, é, então, feita a opção né, de entrar no TT, é, queria que você falasse um pouco sobre esses anos iniciais, os momentos iniciais, as atividades, as as redes de contato, a questão do registro do partido, Enfim, como é que vocês atuaram nessa... Nesse, né, é, nós nesse fizemos, do, do, do... acompanhamos, fizemos parte com muita energia né, no processo de legalização do PT. Era aquela coisa, o que eu tomei de café, nossa senhora, São Paulo, né? você toca a campainha, a primeira coisa é tomar um café, depois a gente conversa. Então era a ficha, explicar o partido, o nome do Lula já era conhecido, a ideia de um outro partido, um novo partido, com isso que é aquilo, assim aí. É. Então, fiz muito, na região da Zona Sul, onde eu militava ainda, porque eu continuei ligado à Poção Metalúrgica, não né? entrei na estrutura do PT no primeiro momento. Tinha a responsabilidade interna na, na minha corrente, mas publicamente era afiliado no bairro que eu morava, que na época era Pinheiros, mas a minha militância política não era lá. E, pouco a pouco, foi vindo para lá. Eu acho que eu nunca cheguei a fazer parte do diretório, eu cheguei a fazer parte do diretório de Pinheiros. Eu sei que eu me dediquei, na primeira fase, se assim, eu reivindico como contribuição, não vou falar que é original. Bom, primeiro eu, tive, eu paguei a pedágio, fui secretário de finanças da campanha é, eleitoral do SUPCI em 85. Posso testemunhar que era com base em estrelinha. E depois da campanha de Londrina eu era o secretário de mobilização em 88, era com base em estrelinha. Só estrelinha não, tinha leilão de quadro donativos de algumas pessoas, mas o resto era estrelinha que vendia que nem negócio inacreditável. Não era barato a campanha, não era o preço que hoje, ok, mas não era barato. A gente chegava nos comícios no fim do mundo com pilhas de estrelinha, assim, um saco, eu vendia tudo. E no outro vendia de novo, no meu lugar, o cara comprava duas, porque ele perdeu essa, porque deu pro filho, pro vizinho, era um fenômeno animado. Isso era, de fato, a principal fonte de financiamento. Tinha também o dinheiro dos parlamentares, que eram poucos, mas que na época pagavam, acho que 50%, 30%, era um valor alto. Depois, a minha cresceu, a contribuição baixou. Né? Paradoxo. Bom, é... fui secretário, então, de comunicação, perdão, de finanças da campanha de Suplicy, e fui secretário de mobilização da campanha da Erundino. Mas o trabalho importante que eu fiz nesse período fora da campanha eleitoral, em termos de consumo de partido, foi inventar, não sozinho, com os companheiros, o Diretório Municipal da capital. Porque na legislação, isso tem a ver com o fato que não tinha eleição em São Paulo. Logo, não tinha, cartorialmente falando, Diretório Municipal. Tinha em qualquer cidadezinha do interior, mas estava pedindo. Não tinha nos municípios lei de eh, segurança nacional. Ele que está nos ouvindo, talvez não entenda, mas tinha uma principal cidade do país, seja a capital ou, ou cidade que tinha refinaria, tinha porto, enfim, tinha alguma importância, não em termos industriais, em termos estratégicos, aquele negócio da ideologia da segurança nacional, né? essa cidade não tinha direito a eleger é, prefeito. Até tinha câmara, mas não tinha direito de eleger prefeito. Era, uma, era um absurdo. Então, a gente tinha um monte de vereador, inclusive conhecido, que agitava a Câmara de São Paulo. É, lançava vereador, né? é, é, passou a lançar prefeito a partir de um certo momento, mas seguia uma um espécie de vazio é, legal sob diretório municipal, porque não tinha expressão cartorial. Os outros eram tudo registrado, lavava rato. É que nós, na linha da quarta via, ou é, seja, do, do paralegal, é, com apoio mas vencendo certas desconfianças, medo de represália que tinha. A gente criou um conselho político da capital, que funcionava como diretório, e finalmente criamos o próprio diretório municipal da capital. E depois a lei mudou. Né? Foi abolido esse, esse aspecto da tutela dos partidos. Esse foi meu trabalho na primeira fase. O diretório deve ser de 88, 87... Eu devo ter militado nisso de 83, 84, depois das diretas, vamos dizer, 84 até 87. 88. E vocês, você contando um pouco é a trajetória do é? que veio a formar a né? você mencionou que isso foi feito campanha pelo voto nulo, em né? 76, depois o comitê em 78. Né? Então, quer dizer, como é que vocês viam. Voto nulo pelo Partido Operário. Pelo Partido Operário. Porque certo. voto nulo tinha outros que levantavam com outros conteúdos. Certo. Continua. Eu assim. Mas, então, como é que vocês viam o. O papel da, da, da política eleitoral e da, e da própria atuação parlamentar dentro de uma visão estratégica? Mesmo. Olha, inicialmente a gente via com muita desconfiança. É, diria até mesmo com hostilidade, porque era o partido do Sim e o partido do Sim, senhor. Arena e MDB. E a gente fazia campanha de voto no luz, como eu disse, pelo Partido Operário, nem Arena nem o MDB. Isso era um enfrentamento.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 Era as correntes por isso, Ele era uma coisa de, que se alimentava das raízes que a luta social tinha deitado no Brasil. Do movimento indígena até a intelectualidade, passando por toda a paleta social. É. O que, que eu fiz para arrecadar para si? o Suplicy? Um show de rock com as bandas mais importantes que tinham tocando no rádio. Não que eu gosto de vanguarda, não, que tocava no rádio. Isso era PT. Marcos, e nessa primeira fase ainda do PT, qual que era a... Como você via né, se relacionava com as diversas tendências, não só a tendência política propriamente, mas as tendências chamadas tendências constitutivas do PT, como sindicalistas, o pessoal que vem da igreja, como é que era essa nessa primeira fase, essa, essa, essa relação? Se você pudesse mais preciso, porque eu falava bem, se você for mais preciso, posso até... Claro que, o, por exemplo, as... as... As correntes, os militantes que tinham origem mais no, mais no estalinismo, eu tinha menos relação. Mas não era, não impedia, não impedia. É, católicos fervorosos, tive calorosas relações. Aí o PT teve uma, uma marca de fraternidade muito importante. É, é um fato da história da partida, a fase inicial, não acabou totalmente. A fraternidade era muito forte. Assim, a solidariedade face à diversidade, seja a repressão, seja a dificuldade econômica, era muito forte, qualquer que fosse a corrente. E isso deu É, o um sentimento de companheirismo proletário, né? Para dar uma expressão. Origem sindical, hegemônica, todo mundo sabe. Né? Quando a gente fala que é o PT amalgamou, quer dizer, os sindicalistas, já dentro dos seus sindicatos, tinham várias correntes, eles todos juntos, facilitava, né? Diferente do cara que tem uma origem de um tipo de movimento social influenciado por um tipo de corrente política. Seja o movimento de moradia, seja o movimento estudantil. No sindicalismo, o sindicato, pelo fato de uma imposição da tutela do Estado, sindicato único, fazia com que as correntes se obrigada a passar pelo funil do sindicato. Então, se aprende a conviver, ou morre, né? E já nos outros movimentos, não é assim. O movimento de moradia, o movimento estudantil não menos mas movimento minha moradia, tinha um movimento de moradia de tal partido, uma de moradia de tal corrente, que concorriam ali. Não né? sindicato sindicato não. Ou muito menos, vamos dizer assim. E isso ajudou a, a, a, a amalgamar, no bom sentido da palavra, componentes diversas. Muitas desapareceram como componentes, né outras surgiram no processo, seja no plano da direção. Você a questão da regulamentação, né, Do... A que foi um processo longo. Né? Quer dizer, no início havia um pouco as organizações. Acho que no caso de vocês, particularmente, vocês os outros grupos de pesquisa que tinham alguma forma de afiliação institucional, né? Quer dizer, havia setores que também viam isso com desconfiança. Né? Ou, em geral, o direito tendência. É, ou a, a ideia de partido dentro do partido. Acho que no caso da, de vocês vou, não foi particularmente tão intenso. Né? Mas, vou explicar. E se forem ouvir o genuíno, ele vai, vai confirmar. Que é uma pessoa notável nessa uhum. fase. É... Como nós tínhamos uma ideia muito forte de partido de massas inspirada nos partidos socialistas de massa. Que história não ia voltar a cena para trás, mas era possível. É... Dicas passadas, nesses partidos as tendências não eram permanentes. Você tinha uma liberdade de opinião que nos partidos estalinistas não tinham liberdade de opinião. E as tendências se constituíam mais prefeito dos momentos de disputa, com toda a liberdade. Fora daí, eles aceitavam, os socialistas, as correntes de opinião, que não é exatamente tendência. Então, se publicavam jornais, concorrentes que se insultavam. A história da Luz Luxemburgo, na história da democracia alemã, por exemplo, não é a única, talvez seja a mais conhecida. Se insultavam. E isso era um partido só, durante um, um, um período, claro. Então, nós não somos partidários um modelo de partido de federação de tendências. Isso tem um problema, é, a gente consciente o problema. Qual é o problema? A massa não é obrigada a entrar numa tendência para não estar num partido. E chegou uma hora que se você não tivesse tendência, você não tinha voz, sua voz não era ouvida. Hoje é a mesma coisa degradada, porque se você não tiver um parlamentar, você não é ouvido. Então, o que é ruim para piorar. Então eu não sou partidário de um partido de tendências, também não sou muito menos de um partido de mandatos. São tensões que a gente tem que conviver e, de alguma maneira, corrigir e superar. Então, é... para nós, o direito de tendência era a afirmação do futuro do partido. Claro, da nossa ambição de ser maioria, mas, de outro modo, isso cristalizaria uma maioria que ia se impor de maneira como dizem os estudiosos, né, a expressão usada é uma direção que começa a selecionar a sua própria base, invertendo é, nesse sentido o que deveria ser o controle da base sobre a direção. O direito à tendência, com, com os problemas que ele tinha, não obstante, permitia essa expressão da base como minoria, às vezes constrange a maioria. Por exemplo, é, o boicote do colégio eleitoral, que hoje é comemorado em verso e prosa, na época do regime militar, por uma traição às diretas, da qual participou o e o PCdoB, e o PCB, e outros, o mr 8 o PT boicotou. Não foi consenso. Teve que votar. Teve uma maioria. E o Lula, pessoalmente, pediu um plebiscito. Na verdade, não estava muito simpático com isso. Se é que não estava contra, eu não vou afirmar porque não lembro exatamente. Mas lembro que ele pediu plebiscito eterno, que deu 80% ou mais, e o resultado foi que a gente sancionou, tirando da manhã. Metade da bancada parlamentar, que foi para o colégio eleitoral e ali ficou. Aí tem Soares, Batimentos. Né? Gente que você vê que pelo futuro depois eram traidores. Não é gente que passou para o outro lado. Não, é que tem uma hora que a divergência. É. Mas naquele momento não tinha como. Estou falando que pelo futuro mostra que não eram pessoas infiltradas da direita, degeneradas, comprado né? Tem que tratar as coisas de uma perspectiva mais ampla, histórica. Né? Hoje, né? na época, não sabia o que eu falava. <risos> Isso é. Devo dizer que a história nos mostrou. E é, outras tendências que defendiam a democracia, que eram contra truculências, que tinham um espírito democrático, não iam até a formulação do direito à tendência. Rigorosamente, a única corrente que deu o braço para nós, para nós, até o fim, foi o PPS, poposo, que a gente chamava assim, do Eduardo Jorge, que na época era uma corrente nacional influente. Hoje ele nem o PT a mais. Mas, na época, aqui em São Paulo, ele tinha um peso grande na Zona Leste, muito forte. E depois atraiu outros setores e a gente fez aprovar aqui. Aprovou aqui, as paliçadas caíram. E foi regulamentado nacionalmente o direito de tendência. Inclusive com exigências sobre finanças, publicações, relações internacionais uma série de quesitos. Parte deles foram abandonados pelos fatos, mas, fundamentalmente, independente de que você possa, posteriormente, ler o texto... Mas aquilo foi um passo à frente para o partido. Isso deu ao partido uma, uma vida para frente, uma perspectiva. Muita gente falava, posso entrar e lá vou ligar pelas minhas. E, e teve, teve correntes que muito tardiamente entraram no PT, ou se assumiram, que estavam meio partido dentro do partido. Nós nunca fomos partido dentro do partido. Agora, tinha a acusação contra todas as minorias que estavam fazendo partido do partido. E tem um famoso encontro de São Caetano, que o Janine, que o citei foi na frente do de Partido Social Comunista, que era o PRC. Esse era um partido que estava dentro do PT, dentro do PMDB e dentro do PDT, conforme é um tipo de tática, não, não participo, mas posso entender na política. E o Genuíno teve a sensibilidade de perceber que estava errado lá para frente, pouco depois. Né? Era uma polêmica, inclusive uma vez encontrou, não lembro detalhe. a polêmica que tinha entre eles sobre esse, esse fato. Então essa polêmica, a polêmica que eu julgo importante, fundacional, não é essa. Essa tem a importância. O fundamento é a natureza do partido. É um partido de toda a sociedade, é um partido sem patrões. Essa foi a polêmica no período posterior ao qual um. E, embora não tenha nenhuma resolução escrita, aprovou por maioria, mas foi, de fato, um partido sem patrões. Então, é Pode ter um patrão que se feria, no começo até tinha uns um maior comerciante do Acre, se não me engano, um grande comerciando ar, que isso eu conheci, é, que é do PT. Eles eram patronopólico, não é nesse sentido. É o sentido de que quem você representa? Toda a sociedade, então, porque a única relação internacional que tinha não era só com a parte nacional. Tinha com a sua democracia. Teve um longo período de debate se a gente vai ou não vai se filia ou não se filia aos congressos internacionalistas, para dar um exemplo. E depois o PC, as relações do aparelho stalinista, como a gente chama, não acabou, até hoje. Já internacional com isso, o próprio Stalin dissolveu num certo momento, por causa da consciência pacífica. 53, eu não estou enganado, antes de morrer ainda. Eu, a data é para verificar, mas antes de morrer. E depois ficou um como informe e finalmente nem como informe, nem como interno, nem como informe, informe de informação, né? antes da organização. Ele virou um negócio. Mas tinha chancelaria, opa! E tinha contratos comerciais, e tinha porcentagem, financiamento. O jornal do PCD brasileiro era financiado, não estou acusando, é um fato de se vocês quiserem, pelas assinaturas de cota feitas por sindicatos na União Soviética. Tudo leitura do Voz da Unidade, você imagina? Que era o jornal do PCB. E o um cacete que ele. Mas financiava assim, dessa forma legal. Transferência, giro bancário. Então existia um aparato internacional. Mesmo derrotado, recuo, recuo até se esborou lá e ainda não acabou. Então, relações internacionais sempre teve no um PT, com essas que eu falei, e tinha outras menores, né? Gente que simpatizava com não sei quem, gente que estudou não sei onde, então. Mas isso aí, é, aí já, eu, eu não sou uma relação organizativa, né? Então, é, eu reivindico essa polêmica do PT sem patrões, que em certo momento dividia o PT ou o partido de sociedade, que era muito igrejeiro, defendia isso. Né? Uhum. Alguns sindicalistas, não, a maioria, esse é mais sem padrões. Né? E é, algumas correntes políticas que, que entendiam o PT como partido tático. Partido dentro é do partido, partido. sou eu, isso aqui é um ato tático. Aí nós falamos, não, isso aqui é um partido estratégico. Agora, tem que ter direito de mas estratégico né? com esse conteúdo. Né? E essa posição prevaleceu, partido de classe, sem patrões estratégico. Portanto, não é tendência aqui não é um insulto. Agora, depois, vocês, como tendência, já viveram um debate em que uma ala defendeu a dissolução, né? E acabou. Em... Não defendeu a dissolução. Se tivesse dissolvido, a gente tinha ganho fácil a parada. Essa ala defendeu deixar de existir como corrente. Para ingressar com essa condição na corrente majoritária, então, articulação do 113. E nós tínhamos uma relação com o 113, a corrente, queríamos entrar no 113, mas queríamos preservar a nossa identidade, mesmo com flexibilização que fosse. Mas a condição era se dissolver. Eles nunca dissolveram, vamos se dissolver. Ficaram conhecidos como Solvisal por causa do, do fato da dissolução deles, que infelizmente levou muita gente bem intencionada. Não é era uma operação, também, seja, do demônio, mas era um tipo de oportunismo político, na minha opinião, e levou várias pessoas a abandonar a atividade política, a polêmica, quando tem racha, né? O é, pior é quem abandona toda a atividade. E é muito comum que isso, às vezes, é uma, né, uma parte grande. E outros fizeram uma carreira, poucos, porque a carreira sempre deixa poucas vagas, né, Tem muita concorrência. E... E outros não voltaram para a nossa corrente. Mais cedo ou mais tarde. Ou entraram em outras correntes e assumiram identidades políticas dentro do PT, eu quero dizer. Eu não lembro de ninguém que tenha feito carreira fora do PT, por exemplo. É, isso foi em 88, Quando.. 86, quando a gente é, teve um êxito. E, como já disse alguém, o êxito é tão perigoso quanto a derrota, depende da conclusão que você tira. Né? O êxito foi eleger uma deputada aqui em São Paulo, que talvez vocês conheçam de nome. Ela ainda está no PD ainda, mas hoje já não exerce uma atividade tão intensa, vamos dizer assim, a Clarante Foi conselheira é, importante do Lula durante a maior parte do tempo do Instituto Lula, a própria presidência não sei o quê. E... A eleição dela para deputado estadual, aqui em São Paulo, que não era federal. Né? É, mas tinha era, era muito peso na, no, no pouco que o PT tinha na época de parlamentares, ter um deputado estadual em São Paulo. E isso atiçou, por assim dizer, certos interesses que já existiam, e, em alguma medida eram debatidos. Ah tá, é que condição a gente entrar, tá, qualquer condição não, vamos entrar sim, não vamos não. Aí aconteceu que no hum. verão. Alguns dirigentes se reuniram com os dirigentes da classe e assinaram lá um acordo. Às costas da direção é, da sessão. Não com é, maioria. Aí teve uma ruptura. E a ruptura foi assim. É, na direção, dois terços. Foi para o caminho que seria o da dissolução não era, era. Entrar lá sempre, manter necessariamente a estrutura, aceitar, uma coisa, né, ou manter relações com... Isso fazia parte de uma um polêmica internacional, por outro lado. Né? Mas a... o problema era aqui, não era no outro lugar. E dois terços seguiram isso. Mas embaixo, três quartos rejeitaram esse processo. Então foi uma espécie de pirâmide invertida. E é fácil compreender que a sedução da carreira, né? ou da facilidade da representação, para ser mais gentil, é muito mais forte entre os dirigentes que entre os militantes de base. Eu não são sectários exatamente, mas daquela postura de resguardo, né? em primeiro lugar. Mas isso nos teve um custo, porque os dirigentes e os quadros que acompanharam era o melhor que nós tínhamos produzido até então, uma boa parte. Né? Então você tem que. Marcos, aproveitando esse lixo da, da questão do, da, das discussões internas, das tendências e da, da forma de funcionamento democrático do partido. Como é que você avalia, por exemplo, talvez né, em continuidade a esse debate das tendências é, Depois veio a implementação da eleição direta, né, da processo de eleição direta interna E posteriormente várias discussões levaram é, ao estabelecimento de paridade de gênero De juventude e étnico-racial dentro do partido Como que você vê essa, essas discussões internas? No sentido da, do funcionamento mesmo, né, partidário Olha. O PT não, em plano da organização interna, não mudou para melhor, mudou para pior. Eu não quero falar de cada uma das medidas, Vou falar de conjunto. Senão tem coisa que em si pode ser boa, mas precisa ver a funcionalidade dela no conjunto. É, o partido segue sendo um partido de massa. Não é verdade que tem 2 milhões de filiados. Votam nos nossos congressos os últimos dois, alguma coisa em torno de 300 mil, que é o tanto que votava antes da implementação desse sistema maravilhoso que inchou o partido para dois milhão, e com muito pouca discussão política. Muito pouca discussão política. Já existia problema no PT antes. Com a queda do Muro de Berlim, teve mais gente que achou que o socialismo já era, isso aí é a história. Vamos olhar pelo retrovisor, como alguns falavam. E eleição, eleição, eleição, e vamos fazer eleição nós também. Eleição direta. Isso no caso do Brasil, porque esse problema não é brasileiro, mas no caso do Brasil, quando o PT introduziu o sistema chamado PED, trouxe para dentro do partido todos os vícios do nosso sistema de representação institucional. Chegou a ter eleição em estado importante como Minas Gerais, onde as duas chapas maiores eram financiadas respectivamente pelo PSDB e pelo PMDB. Não só, mas apoiadas, inclusive prefeitinho e tudo. Claro, porque quem ganhasse ia fazer aliança com um ou com o outro. Tal era o grau de adaptação. Isso trouxe para dentro do partido? Estou falando para dentro porque na origem não tinha. Tinha problema, sempre teve. Eu lembro da Irma passando com as Kombi no dia da fundação, no primeiro encontro do PT em São Paulo. Mas ela vinha do MDB <risos> e trazia as Kombi junto. As Kombi que iam buscar as pessoas para votar. Mas era um negócio que o pessoal ria, contava, achava engraçado. Hoje Kombi, hum, kombi é bom. <risos> E isso veio pouco a pouco. Nós tivemos no último processo eleitoral nove chapas. Vocês acham que tem divergência para nove chapas? Divergência tem para mais, partir de massa nacional, normal tem divergência, muito, mas o suficiente para constituir oito corpos de doutrina que se disputem. Isso é o que se chama de contar garrafinha. Expressão que tem origem aqui, eu lembro da minha juventude, era o garrafeiro, garrafeiro. Né? E os moleques que não tinham dinheiro, juntavam as garrafas para vender para o cara que pagava quantas garrafas que tem aí. Não, não pesava, negócio assim, mais... contar garrafinhas, é isso aí. Mostrar força. Uma, né? E como as chapas, correntes, várias, existem, e elas, na verdade, são mandatos, muitas delas são mandatos, outras não apenas, é, os parlamentares se dispõem. Minas tem 11 chapas. Imagina que um filiado vai entender a divergência entre 11 ou 9. Na real, duas ou três estava de bom tamanho. E assim, assim tem que esforço para 300 mil pessoas entender o que está acontecendo. Agora, 9? Isso tentaram minorar com as cotas. Não minorou. As cotas de jovens, em particular, é um, é um mal que bloqueia a juventude de se expressar como sujeito. Esse problema, né, eu quero explicar porque é importante, esse problema não existia na época da fundação, nós eram todos jovens. Inclusive o sindicalista, 30 anos, mais de 30 anos já velho. E isso mudou hoje. Então hoje os jovens entram nas reuniões que são em horários que não lhes convém, com pautas que eles não acham legal, com uma duração que eles não suportam. Na época, as reuniões não eram nesse horário, com essa pauta, nem com essa duração. Para não falar de outras características adultas né, que um partido assume, né, eu mesmo não sou o que eu era 40 anos atrás, eu não me comporto do mesmo jeito, não tenho paciência para certas coisas, tenho paciência impressionante para outras. Além do foco do interesse, que isso é o evidente foco do interesse, mas é todo o comportamento. Então, tem muito jovem que vem numa reunião e não voltam. Não é porque ele passa para outro partido, não alto. Os partidos socialistas resolveram esse problema lá atrás, criando a sua juventude. Não cota. Porque o que é a cota? Ah, tem que ter 20% de jovem. Tá bom, então o parlamentar indica o jovem, na lista dele tem que ter 10, Dois tem que ser jovem, ele põe dois na cota dele. Mas é do parlamentar que está indicando, não é a juventude. E ele fica lá pendurado. Ele não fala, quando ele fala ninguém ouve. E se ele falar muito, o pessoal oh, se manca que você não conhece nada, está chegando agora, menos. Isso é conflito de gerações. Eu vivi intensamente isso antes do PT. E isso continua existindo. Não é só luta de classe. Existe conflito de gerações. Então a gente precisa dar alguma vazão para isso. A, a forma existe. Mas os partidos socialistas de massa já não são mais o que eles eram. As burocracias dirigentes pelo mundo afora têm medo pânico da juventude. Por causa das políticas conciliadoras e de adaptação. Então nós temos uma juventude do PT que é uma coleção de tendências, não é uma coleção de juventude. Não tem autonomia nos fatos, e a gente defende vigorosamente, e acho que tem chance de encaminhar essa ideia, porque mesmo as correntes outras estão se dando conta que não serve para muita coisa isso aí. É. Agora, não pode ter dupla representação. O jovem entra pela cota para compor a direção e depois faz congresso para eleger a juventude do PT, porque deveria ser assim. Não é para jogar o jovem na, no mundo Falei, um debate brincando, não, sai de casa e vai, vai se virar. Não é isso. mantém um vínculo. Por exemplo, quem vai fazer a formação? Quem vai fazer a mediação para a representação política? Tem várias formas, nas experiências internacionais, que isso foi feito. Ou assegurando uma vaga em cada instância, do municipal até o nacional, para quem é eleito em Congresso de estrutura jovem separada, ou dando cota de delegado no próprio Congresso adulto aos jovens. para ele... São várias formas de resolver esse assunto. A pior é a atual. Tem as cotas, o cara não é sujeito lá. E depois tem uma juventude que não é uma juventude de fato, é a soma das tendências que se junto para negociar melhor com o PCdoB, ou com o PSOL, com sei quem for. E eu acho que nós deveríamos criar uma... O que isso poderia... Se... Alguém pode dizer que é uma utopia. Tá bom. Mas eu é o que eu defendo. Isso criaria uma nova geração de quadros. Esse pessoal vai amadurecer, inevitavelmente. E vai passar a ser parlamentar, ou dirigente de algum movimento, ou dirigente do próprio PT. Não pela conta de um parlamentar, não devendo... Fidelidade no bom sentido, né? é, com algum mandato, mas por mérito, por um processo de seleção, que vai ter influência tendencial. O mundo é assim, não vai ser abolido. Mas isso eu esperava, esperaria que isso fosse, pouco a pouco, renovando o próprio, regenerando, por assim dizer, essa deformação de federação de mandatos que o PT tem. E, principalmente, porque não é um projeto para longo prazo, isso daria uma, uma pegada na, na, na vida do país imediata. Como a juventude autônoma, imediata, não é que ó, o país é virar, não é isso? Mas isso é esse sentido imediato. A, a, a mediação da soma de tendência não ia ser como é hoje. Ia ter um dinamismo que hoje não tem. E é um paradoxo, o maior partido de esquerda de longe, não é que é maior? É maior de longe, sobre qualquer critério. Menos a juventude. É, é, não é lógico. Se continuar assim, está fadada a morrer, né? Ou a virar ultra minoritária. Mas como já é assim há 20 anos, o processo é mais complicado, mais tensionado e eu acho que tem uma base social, a raiz social do PT para reverter essa tendência. E é para isso que a gente se dispõe. É, bom, a está caminhando mais para o final. Né? Okay. Um com mais de balanço geral, mas já, já acabam aparecendo nos comentários que você fez anteriormente. Né? Mas, uh bom antes ainda do, da parte do bloco final mesmo que tem uma questão de sua trajetória presidencial dizer, você falou um pouco da sua atuação até 94 né que você foi da comunicação é isso né e posteriormente você participou também ou como é que você avalia também o significado desse crescimento na relação. Nossa... bom mas você falou então que queria acrescentar falar um pouco mais é sobre eu, eu você honesto foi um bloqueio de memória isso existe é, eu preciso dizer que fui preso de torturado é uma parte que eu falei do meu passado essa parte eu não poderia né? Porque ela tem com como movimento, não é só um problema pessoal Eu fui um dos primeiros, tive a honra E a felicidade de ser um dos primeiros Que foram presos na USP Pelo DOICOD Preso doutorado, que tudo tem direito Mas com uma reação Na faculdade Eu fui preso um dia à noite No dia seguinte, um molecado entrou em greve Não foi uma greve geral Com a ocupação da escola, mas foi uma greve E não foi uma organização política que fez isso era o um grupo de estudantes que colaboravam é, na política estudantil que encontrou eco na escola. Eu estou falando de novembro de 1973. Não foi o primeiro caso, mas foi um dos primeiros. Então, e na Faculdade de Economia da USP, que não é exatamente, a, vamos dizer, um, uma escola com uma imagem... É, professores, a grande maioria, era ultra-racionária. praia do Delfineto, Henrique Silva, essa né, turma. A turma do regime militar, e, inclusive entre os professores largamente. Depois melhorou muito, na época era terrível. E, no entanto, entre os alunos, começar pelo, pelo noturno que eu estudava à noite, que era por gente que trabalha e tal. Muita solidariedade. Então, eu sou grato pela reação, isso, esse negócio ia ficar preto lá. Eu fiquei, hoje não é para falar preto. É, eu fiquei lá cinco dias no ECOD, suficiente. Para dar um bloqueio de memória, eu esqueci de contar. Bom. Continuamos. Certo. É, eu também tinha, tinha pedido se você poderia falar um pouco da questão da solidariedade, né? ah. tô, tô usando essa singularidade do fato de você ser polonês né? e estar tá uma organização que é, trouxe também, né? contribuiu muito para é, essa conexão, esse paralelismo que havia entre a experiência né? de tentativa de democratização né? do, do regime stalinista né? uh, a partir da outra operária, né, e o que estava acontecendo aqui com né? a participação pela uhum. né, que então, eu acho que é um tópico interessante para você. É, eu poderia falar quatro horas só sobre isso, porque como polonês de origem, né, de família, eu sempre acompanhei com interesse especial a história da Polônia, mas não foi isso que determinou, é, nem eu tinha naquela época lugar que eu, de alguma maneira proeminente tenho hoje dentro da minha corrente, eu não sou maior do que eu sou, mas na época bem menos importante, que a gente bem mais, mais velha que eu, com mais responsabilidade. E nós adotamos de conjunto com o Quarto Nacional, na verdade, né? como Trotsky, uma posição de princípio, em defesa da solidariedade, malgrado o Leste Faleza e outros, que era um problema de lutar pela liberdade sindical. Liberdade e autonomia sindical, como diz a Convenção 87 da OIT, ou independência sindical, para usar uma expressão mais política, face ao regime totalitário estalinista, que era o regime polonês. Isso foi uma marca constitutiva da formação do PT. A maior parte das pessoas da época vão se lembrar da bagunça que nós armamos com esse negócio. Era delegação a consulado, delegação à embaixada, moção, ato público. E com tomadas de posição importantíssimas. Né? Há poucas semanas nós estávamos comemorando, por assim dizer, o que seria os 75 anos do Paulo Leminski, possivelmente o maior poeta contemporâneo do final do século passado. Morreu precocemente. É, ele era amigo nosso E nós fizemos circular bombou na rede, né? Uma foto do terceiro aniversário do Jornal do Trabalho Liberdade para Solidariedade E ele lá tocando e declamando Pouca a gente sabe que ele cantava também Aí, Poeta, literato, ele também compunha E polonês de origem também tinha uma, <risos> uma Afeição especial pela, pela Polônia E tinha uma pessoa muito avançada e petista de carteirinha Mas um, não é ele É nós, é ele e muitos outros né? Mas nós dedicamos energia a isso muito grande. Queremos dizer que com a simpatia que quero dizer hoje, né? com a simpatia do Lula desde o começo, a imprensa fazia todo o paralelo do Lula e faleça, porque tinha duas ditaduras, duas lideranças genuínas de fábrica, pé de pé do chão, jogando um papel de protagonismo e virando a sociedade ao avesso. claro sociedades diferentes, caminhos diversos, mas a analogia cabia. E... Eu acho que isso foi uma contribuição que a gente deu a lado do PT Sem Patrões, também não fomos só nós. Nesse aqui, você pode dizer que é mais nós de nós. Justamente pelo aspecto da conexão internacional, que nos permitia ter um pouco mais de firmeza no taco, vamos assim dizer. Porque tinha muita gente que dizia, é, mas por trás, sabe? Uhum. Não, fica esperto, que isso aí... A assim CIA. É. É. Uhum. E a gente tinha, sempre teve relações com o Leste, não com o Valência, uhum. o suficiente para reconhecer o... o que também não precisava ter. Mas se dá mais firmeza num taco quando você tem que entrar uma bola dividida. Né? Excelente. Então, tá. então, acho que a gente vai perguntar mais as questões atuais. Né? Sim. É, hum. dizer, como é que você avalia a situação do PT hoje? ver né? uhum. essa trajetória, com toda essa organização, com essa Com toda O tema era 40 anos, eu trouxe o um manifesto de fundação. Se você me permite, vou fazer um speech aqui. Diz o manifesto de fundação, o PT nasce da decisão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 Então, eu, foi nesse PT que eu entrei e nesse PT que eu continuo. É, muita coisa aconteceu de lá para cá. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Brasil precisa do PT. Mas um PT, sem ilusões, nós ficamos 13 anos no governo. Né? Alguma coisa a gente tem que aprender dos 13 anos que a gente ficou. Coisa mais importante, fizemos várias coisas, várias melhorias. Nenhum governo fez mais, mas o nosso problema não é encontrar o que fez mais e o que fez menos. Nós temos um projeto. Então, desse ponto de vista nós ficamos quem? Nós fizemos uma reforma, e não fizemos várias, que foi a reforma do regime de exploração do petróleo da plataforma, da plataforma marinha, lá, o, o pré-sal, porque da plataforma continental não mexemos. Não teve renegociação de contrato, muito menos ruptura de contrato. Foi uma reforma bem reforminha. Mas no mundo que a gente vive. Tão importante que os americanos nunca aceitaram os Yenke. Tanto que quando a Libra. A Dilma fez aquela coisa, na minha opinião, equivocada, de colocar em hasta pública, né, em leilão, o Libra, que era a maior reserva descoberta, não tinha nenhuma necessidade de trazer, atrair capital. Todo o tinha todo interesse em fazer 100% da exploração nesse caso, porque o risco, quando você não sabe se vai ter, se é suficiente para explorar, é que justifica atrair o um parceiro, vai ser diminuição investimento diminuiu o seu lucro futuro, mas praticamente zero a oportunidade de dar com os burros na água. Aí se justificaria a partilha. Né? Então foi um passo progressivo. E nesse caso, os americanos não entraram na disputa. Elas não entraram nunca. E não por acaso, aí estão chinês, holandês, é, italiano, francês, mas os americanos não. Isso aqui, aqui é América Latina. Isso aqui é a quarta frota. Aqui é quintal nosso. Eles não entraram, nunca aceitaram. E não por acaso, a primeira medida do novo governo foi rever parcialmente, ainda querem rever mais, o regime de partilha, tal como ele foi concebido, flexibilizado. Quero dizer que a Dilma que patrocinou o começo da negociação disso, achando que ia evitar ser derrubada. equívoco, entre outros. Mas não anula que a principal reforma, essa começada pelo Lula, foi o regime de partilha. Reforma no sentido marxista da palavra, mexe na propriedade. Não pela via da expropriação revolucionária, pela via da reforma do regime de exploração para a pessoa entender fácil, é como você ganhar um terreno, você faz o que você quiser com ele, você deixa como reserva de valor para especular, no caso o poço, você planta o que você quiser, você exporta, industrializa ou não, exporta a parte, transforma em nafta ou em gasolina, isso antes era liberdade, o cara ganhou o não faz o que quiser. Com o regime de concessão, que era assim, você podia, o regime de partilha, que é o que tem agora, não pode, porque a Petrobras tem 30%, assegurado, logo ela sabe o que tem, ela sabe como é explorado. Tem um mínimo de 30%. Poderia ter sem, como a casa de libra. E depois tem a destinação, né, para educação, saúde e ciência e tecnologia, que estão acabando. Mesmo se é um benefício privado grande, que passa aí, uma boa parte é o futuro da nação. Isso é uma reforma. Foi a grande reforma feita, mas a reforma não foi feita. A da mídia, do judiciário, dos militares, que não é pouca coisa. Está vendo agora. Então, um conjunto de reformas, eu não estou falando do socialismo para o decreto, o socialismo não é presidente nenhum que vai fazer, isso é o um movimento das massas elas próprias que em algum momento coloca isso na Agora, o governo pode ajudar, né? Ou atrapalhar. E nós tivemos um recuo eleitoral por produto de elementos que atrapalharam. Não foi a fake news. Fake news, claro. É, é feita para confundir o povo, mas quando a consciência de classe está fragilizada, Qualquer, qualquer púlpito vira da ordem de comando, evangélico, pentecostal ou católico, porque a consciência classe está é fragilizada. Qualquer patrão, reúne os trabalhadores e ameaça, tem que votar, senão eu vou embora, fecha o banheiro, eu vou para Miami, além do próprio fique na maquininha, que imbeciliza a pessoa. Mas isso tem uma consciência, e não adianta que achar que nós vamos ganhar a disputa é, sendo melhor que eles. Não vamos ser melhor que eles. Eu falo muita vontade, eu fui, já falei, secretário de comunicação. E tenho muitos amigos na mídia. Quando a minha finança para um buraco, eu fui trabalhar no, no UOL. Não foi para o parlamento, nem para o governo. Eu fui trabalhar de executivo, de negócio, nessa área. Então, estou à vontade. Mas eu pretendo ser marxista, não pretendo ser mercadista. Então, eu sei que o capital está com eles. E toda vez que a gente utilizar uma tecnologia, eles têm outra melhor, mais avançada. Porque o dinheiro está com eles, eles que criam. Os cientistas que estão tá com a gente, tem muitos, provavelmente os melhores, só que eles não têm um puto, não pode tá fazer nada. Quem tem é o capital. Então, claro que a gente tem que se atualizar, correr atrás, não tem que dar mole, mas não tem que ter ilusão que nesse terreno nós vamos ganhar a batalha, porque nós já estamos já, já, já, já, já, já, tá perdidos. Né? Então, voltando à questão, há um balanço a se fazer desses 13 anos. O sexto congresso, dois anos atrás, começou esse balanço, não terminou. Também seria querer muito o um Congresso resolver tudo. Ninguém tem a fórmula assim para... Eu tenho uma contribuição que eu, eu profundo, não preciso de... Eu tenho profunda convicção, mas é... eu tenho que submeter ao debate. Né? E nós temos que abandonar certas ilusões. Quando no sexto congresso, para ser bem preciso, nós decidimos retomar a bandeira da Assembleia Constituinte, que estava na plataforma do partido e foi abandonada no começo, é... no começo não. logo depois da Constituinte, de 88, não no dia seguinte, nós esteve ainda. A gente continuou dizendo que não é essa, tanto é, a bancada dirigida pelo Lula né, votou contra a Constituição de 88. Assinou, porque disse que fez parte do jogo, mas votou contra. Agora aproveito para lembrar que o senhor Constituição, que era o Luiz Guimarães, foi o último da lista de candidatos. Tamanho era a satisfação do povo com a Constituição do Cidadão. E isso, na verdade, fez parte de um aparente isolamento do PT depois do Colégio Eleitoral de 84 para a Constituinte de 88 que permitiu que ele crescesse na sequência. Não só isso, mas sem isso ele seria um partido entre outros, disputando, trocando vantagens. Então o PT pôde graças a essa posição contra, é, o que o estadão não gosta, né? Contra tudo que está aí, mas é exatamente essa que o povo entendia. Nós contra eles, contra tudo que está aí. Isso é o povo entende. Esse é o PT que eu gosto. Esse é o PT que foi, esse é que eu li aqui, é isso que o povo entende. E não é só isso, o mundo mudou em várias coisas, tem que atualizar várias fórmulas, certas coisas, com certeza. Mas há, vamos dizer o trilho sobre o qual a gente se move deveria ser o mesmo. É, ao retomar agora a bandeira da Constituinte, portanto a reforma das instituições de Estado até o fim, o judiciário, é, parlamento, presidência, incluído o exército diplomacia, instituições do Estado, é, a gente se habilitou a sustentar a candidatura do Lula Delfim. Você sabe que tinha muita gente que queria lançar outro candidato. Não contra o Lula, o Lula era imbatível nas pesquisas, mas ele vai ser preso. Então, quanto antes a gente lançar isso, a gente começa a campanha. Claro, para quem pensa institucionalmente. Quanto mais você se mostrar, mais votos você tem. Hum. Nem para vereador de cidade pequena, na é verdade. Isso é um elemento. É, depois, aí ele já foi preso, pô. Fui preso, precisa botar outro para correr aí, porque senão não vai dar. Hum. E nós fomos, fomos, fomos, fomos até onde podíamos. Com a constituinte no programa, na coligação, até o PCdoB aceitou. Até o PCdoB, vocês entendem o que eu estou dizendo. A, é, a tua etapa não comporta. <risos> É a defesa da Constituição de 88, a Constituição de 88, isso é um universo limite. Eu quero dizer que a Constituição de 88 já não é a de 88, ela foi emendada 500 vezes, sempre para pior, não teve uma emenda que melhorasse. Até o STF um dia adotou uma coisa positiva lá para a homofobia, para não sei o que lá, mas o Congresso, as emendas constitucionais só pioraram. Então, essa Constituição que está aí, ela não é parte da solução. Ela é a maior parte do problema. Não quer dizer que não tem direitos que a gente defenda ainda assim. Na época da ditadura a gente defendia direitos que eram formais na Constituição dos militares. Então não é por aí. É pelo fato que ela globalmente, essas instituições de Estado foram as que deram o golpe, foram elas que deram o golpe, elas que permitiram a vitória do Bolsonaro e elas que estão aí com uma abraçadinha com ele. E elas, elas não têm saída e nós precisamos aprender da nossa própria experiência que a conciliação de classe, que a gente participou, não permite o avanço. Pode permitir melhorias, até que turma lá, os adversários se e vem com o cajado e nos joga para trás do que a gente estava. Porque hoje nós estamos sendo jogados para trás do onde a gente estava. O que está se fazendo aqui jogar, fala assim, é regresso civilizatório, em certa medida é verdade, mas 100 anos para trás. Nós vamos ter menos previdência do que a gente tinha há 70, 80 anos atrás, menos saúde, menos educação, menos não jogando para trás. Nós somos culpados? Não. Mas não era para ter se defendido. Não era para ser um negócio tão fácil, tão incruento, vamos assim dizer. Isso tem a ver com a experiência que nós precisamos fazer, inclusive retomando a bandeira da Constituinte, que o nosso candidato presidencial, no primeiro debate do segundo turno, se vocês não lembram, eu não, não vou me esquecer, nem depois de morto, foi lá, ouvi a, a explicação da Renata Vasconcelos, estava sentada aqui, o Bolsonaro, sentado, Jornal Nacional, oito horas da noite, e Renata Vasconcelos, Haddad, eu sou a Renata Vasconcelos, então ela abre, primeira questão, vocês vão ficar com essa maluquice aí de constituinte? Porque a lei não permite. Mas é, o, o, o, a nossa jurisconsulta consulta Renata Vasconcelos. É a coisa mais estúpida que eu já ouvi, porque não tem nenhuma Constituição no mundo que preveja a sua abolição. Na ONU tem o direito à rebelião, isso é outra coisa. Agora é uma Constituição que preveja a sua É sempre uma ruptura. Democrática, nesse caso. Aí o Bolsonaro tirou de letra, não... Isso é coisa do Mourão, que o Mourão propôs uma constituinte de notáveis, que é outra coisa. Uma reunião de sábios de escolhidos a dedo que vão fazer, é, encomo, entregar a encomenda. Já foi. Na Tunísia foi feito isso, no Egito foi feito isso. Na Tunísia não foi bem isso, mas no Egito foi exatamente isso, agora recente. Bom, é uma solução conservadora. É, e o Haddad falou que oh, vamos tirar essa plataforma, esse ponto da plataforma. E tirou. E saiu correndo atrás do centro, está correndo atrás hoje. O centro que, na verdade, deu o golpe. E apoiou o Bolsonaro, inclusive, naquele, naquele dia lá. Então, a Constituição é necessária para nos dar uma perspectiva. Não é para dar uma faixa na segunda-feira. O povo não come Constituinte, não é assim. Mas é uma orientação. Esse é uma, um balanço que eu é, reivindico. O governo Bolsonaro vai acabar. Não, não sei se ele completa, tem todas as condições de a gente batalhar pelo seu fim. O Lula está preso, é verdade, mas tem as condições de virar, na opinião pública isso já está virando, não, não tudo é necessário, não vai ser fácil, precisa mudar a relação de força no país para que isso aconteça. E eu acho que assim nós podemos chegar a um cenário onde o PT se candidate a fazer um governo de qualidade superior ao que ele fez. Não é negar, não é fazer autocrítica que a Globo está esperando, é para afirmar pela positiva, integrando o balanço de erros, quer dizer que não, teve erro, não, é, não é desse mundo, né, é do além. Então tem erros e integrá-los numa proposta de prática, de ação, qualquer que seja o candidato. Né. Melhor que fosse, claro, o Lula livre. Marcos, e aproveitando essa, essa parte de balanço, assim, é, falando propriamente do PT, pegando uma perspectiva histórica dos 40 anos, o assim, que, que você aponta erros e acertos do PT nesses 40 anos? Você diz em construção mais partidária ou em matéria política? As duas coisas, o que é relevante, aspectos relevantes de foi... ou não mas negativos. O PT, ao longo da história, cumpriu uma missão, tirou uma bomba de neutros desintegrados hoje, uma hipótese estrambótica, sim. o PT cumpriu uma função no Brasil, de elevação das condições de vida do povo. E não é no governo Lula apenas, e não é nos governos estaduais apenas, nem nos prefeituras a menos. O último dos nossos vereadorzinhos conquistou coisa nas prefeituras. É isso que faz a gente ter essa raiz que a gente tem na sociedade. De pai para filho está chegando a terceira geração daqui a pouco. Poucos países do mundo têm essa experiência, que não quer dizer que ela é eterna. Aliás, aproveito para dizer, a situação mundial, o mundo está revirado. Eu talvez tenha me cedido no tempo na questão das fake news, na né, coisa que a gente vai conhecer pela tecnologia, mas tem muita gente que acha que o Podemos foi a salvação da lavoura, porque descobriram que você pode fazer um partido pela internet. Vai ver o que deu o Podemos agora. Esculhambou, rachou, esculhambou. passou. Teve um momento, mas vai ser um negócio assim... Então, não é que a social-democracia é eterna, pouco para falar da Europa, né? mas o mundo hoje está marcado por fenômenos de mobilização social fora das organizações tradicionais. Mobilização típica funcionária, não de direito. Uma coisa que a gente viu em junho de 2013 aqui, depois foi manipulado pela Globo, oh, mas no começo era um movimento de massa legítimo que ninguém. Até porque o PT demorou para reagir, a Constituição entrou no mês seguinte, em julho. Então aquilo teve um curso que a gente não queria. Mas isso pode voltar com mais força. Tem os coletes amarelos na, Fran... na... Na, Argélia, tem... na... na França, tem um movimento de difícil racional, insurrecional, revolucionário pelo menos, na Argélia, seis meses. É... Movimentos um movimento de aposentados incontrolável na Espanha. Eu poderia dar exemplos. Eu não quero que isso repita assim no Brasil. Eu quero que o PT cumpra uma função que a CUT, cumpra o seu lugar, o MST e a Uni, que daí a gente constrói uma coisa mais bem pesada, bem organizada. Senão ficou uma coisa frágil que facilmente pode ser deviada, manipulada, até pelo seu contrário. O PT tem uma raiz social para responder, por isso que eu dei esse exemplo. Outros ou não tinham ou desgastaram. Ou não tinham, nunca tiveram, ou tinham, mas foram se desgastando, desgastando, e chegou uma hora que o povo não queria mais ver partido nem sindicato. Porque é tudo igual. A prova é o que fizeram quando tiveram oportunidade. Não é o nosso caso, mas tem algum governador de aqui que, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa que eu digo, é, tenho orgulho de ser dirigente desse partido com todos os problemas que eu tenho, eu, dizer, eu acho que o PT tem, mas o futuro não está garantido. Se o PT não se ajustar à situação histórica do mundo, não é alternância de poder, não está garantida. Não é que o Bolsonaro vai cair e vai, vai vir para o nosso colo. Não está escrito. Eu vi no debate o dia e o falou: veja na, na, na Alemanha, veja o que na Alemanha? A sua democracia se ferrou. Não volta mais. Sabe quantos anos que eles não fazem do governo? Eles ficam lá em coalizão subordinada à América. Acabou que tosse, ganha um, volta. Um, um. O mundo não está assim, tá, porque teve um desgaste ainda, da raiz. Não acabou ainda. O SPD não é isso. Mas já não é aquela situação de alternância segura. Né? Porque o Macri perdeu, vai voltar ao peronismo. Tá, o Bolsonaro vai cair não vai voltar. Hum, nós não somos a ele não é o Macri, o Brasil não é a Argentina. Então, não, não, a história não vai se repetir. Não precisa ser marxista para falar isso. Né? A história não vai se repetir. Então, nós precisamos olhar para, o nosso, para, a nossa, para as nossas limitações. E eu acho que a principal virtude é a gente ter essa raiz Bom, uma comparação importante com o Brasil, para talvez fique mais claro pela negativa, é com o velho PCB. Não porque ele era estalinista desde os anos 30, não é nesse sentido. É que o PCB, ao final do governo João Goulart, ele tinha uma responsabilidade na derrota. E ele nunca serviu dessa derrota. Nunca. Porque ele, parte do estalinista, não tinha balanço. Tinha balanço em quê? No Prestes? Você vai amanhecer morto antes de fazer o balanço. Daí ele se dividiu em quatro, cinco, seis, sete, oito... Ainda mais teve a aventura guerrilheira, que eu vivi pessoalmente. Né? Eu esqueci de dizer lá para trás, no começo, que eu era simpatizante é, do PCB. Muito jovem, assim, militante. Mas depois teve então, toda essa evolução. O PCB não, não sobreviveu. Né? Ele foi de, de, de erro em erro, e se aprofundando e perdendo a relação com a classe, mantendo quadros e setores, claro. Mas deixou de ocupar o lugar que nunca foi parecido com o do PT, mas era o único Partido Operário crítico no Brasil. Não era o melhor nem o pior, era o único. E quando o PT veio com a força que ele veio, ele arrancou do velho PCB o que ainda tinha de mais saudável, mais vivo, mais ligado à classe. Uns no mesmo dia, outros seis meses, outros quatro anos depois. E o PCB foi vítima das suas características. Com o PT, se senhor olhar passado três anos do golpe de impeachment, não foi assim. Bem ou mal, Bem ou mal, o sexto congresso começou um balanço. É, ela vai precisar continuar lo Precisa continuá porque também, como disse, a história não vai nos garantir. Estará o PT à altura do réptil que a história lhe coloca? É uma questão humana ser respondida para os homens e mulheres. Então, Apesar do que já, já, já lá, se referiu a isso, mas eu vou insistir com um, pensar um pouco, né? fechando os 40 anos, né? se, qual a, a perspectiva do TT? Futura próxima do TT, como é que você imagina? Não, o que vai acontecer? Se um ministro da Justiça, acho que o Buzaidi, na falou que o futuro a Deus pertence, porque ele acreditava em Deus. E eu não sei o que vai acontecer. É, pensando no, na, no meu entorno, é, nós demoramos dez anos para tomar uma, uma iniciativa de construir algo que não é uma tendência. Eu nem sei dizer o nome disso aí, que é o Diálogo e Ação petista. A tendência do trabalho é uma, tem outras. Tem regime próprio, discussão própria, finança própria, tudo que tem direito no quadro do PT. E com a presença dos sindicatos, nas organizações movimento popular e tal, minoritário. Mas real, todo mundo conhece. Bom, é, olhando no que a gente conseguiu criar com a colaboração de outros dirigentes, que é o diálogo e petista, nós criamos algo que é um fator de regeneração do partido. Não é que o partido vai se regenerar, mas é um fator. O desenlace, nós vamos ver. Vai ser, vai, a continuidade do PT vai ser como? Ele não vai desaparecer assim. Não vai dar a perceber. Hoje eu posso falar. Em agosto de 16, 17, é, perdão, agosto, setembro, outubro de, de 16, isto é, o golpe, o impeachment, e a derrota eleitoral, o PT perdeu 10 milhões de votos, é uma pouca coisa. O PT é um partido que se construiu, ele oscilou muito de resultados de governadores, demorou quatro eleições para ganhar, mas nos municípios era uma espécie de reedição do SPD dois séculos depois, era um troço acidente, assim. só crescia, se perdia o um município ganhava dois, se perdia dois ganhava quatro, sempre ampliando a base parlamentar, esses números mostram, esse é um, esse é um fenômeno impressionante, não oscilava, oscilou uma vez, um pombo. Caiu de 17 para 7 milhões de votos. A bancada reduziu 60% do que era. Qualquer partido, né? E um que é, sabe, a primeira derrota, você nunca esquece nessa escala, né? E alguém podia se perguntar nessa época, para onde o PT vai? Qual é o futuro do PT? Se você tivesse me perguntado naquela época, que eu não sei como eu teria respondido. Hoje estou mais confortável para responder de uma outra forma, sem achar que o futuro está garantido. Porque o PT não acabou. Ali tinha muito parlamentar negociando outra legenda. Não é que é dividir em dois. vamos ser ótimo se dividisse em dois. Ótimo. E assim, dois partidos de base operária, social, popular, tipo Não. É que conforme o caso, aqui na minha cidade, no meu estado, é bom ir para o PDT. Não, aqui eu vou para o PCDB. Não, eu vou fundar outro partido. Não, eu vou para o PSOL. Não, eu vou para o PCB eu vou para o PSD, eu vou para qualquer lugar. O risco que tinha era de desintegração. Ah, passamos 2016. Ufa! Sexto para um congresso, oh, e se prendeu o Lula? Ah, aí, aí, aí, aí, aí a prendeu o Lula. Ah, o Lula dirige tudo, ele que decide tudo, é a última palavra, quando tem problema, ele dá a última palavra. É, todo mundo sabe, não tem uma inconfidência aqui. Na cadeia não dá, né? Ah, então, se prender o Lula, o PT vai se, vai se dividir. Não vai se desintegrar porque ele mostrou vitalidade, inclusive eleitoral, então... Não, mas vai, vai se dividir. O então, Lula está preso, um ano e meio, tem que sair o quanto antes. Mas se o PT segurou um ano e meio, lá ele, ele pode segurar dois ou três. Eu não estou propondo que ele fique dois ou três. Mas ele mostrou uma força social, uma vitalidade, que tem um futuro potencial para ele. Acho que assim eu respondo melhor a tua pergunta. Você vê os últimos anos, e a última eleição do PED mostrou uma coisa muito interessante, Falou aqui como depoimento. O balanço que nós fizemos anteontem. A eleição foi no dia 8, né? datando historicamente, 8 de setembro de 2019, nós temos é uma campanha focada onde a gente conseguiu focar nos filiados depois de 16, Ou seja, para votar precisava estar filiado há seis meses, e tem filiados antigos de qualidade, Aqueles que segura a bandeira até a outra encarnação, mas tem muita gente que passou pelo PT. Não sabe nem bem por que entrou, nem lembra que saiu. Você visita as pessoas, toca a campainha, você vê. Você encontra gente que votou no Bolsonaro. Na hora dessa fila de votação que teve agora, tinha gente que chegava com a barra assinada, liberto o lugar, assinasse troço. Alguma ele fez. Filiado do PT. Isso tem a ver com os erros que a gente cometeu. Não é a maioria, não é a minoria, é coisa episódica. Dentro do partido é um negócio pirado, né? Mas aconteceu. Agora, é... nossa, é uma campanha, como eu disse, focada nos filhados de 16 para cá. Esse pessoal é bom, gente. Esse pessoal é bom. É o pessoal do PT de... fora do poder. Federal. É o PT do Lula, não do Lula da Cátus brasileiro, do Lula em Curitiba. Os jovens, é impressionante, como todos vocês já foram jovens, né? o jovem tem uma tendência a ficar do lado do perseguido e do oprimido, que ele desconfia do Estado, da polícia, porra toda. Então, para ele, o Lula é um perseguido. Já não é o, aquela imagem muito forte de que o, a Lava Jato está fazendo justiça, botando os poderosos na cadeia. Não. Na juventude, isso aí não está colando. Em outras gerações, você precisa discutir um pouco. O cara até assina mas pergunta, mas e, diz aí, não sei que está lá, conta aí para mim. Tem, o um problema existe, a religião está ali. Acabou. Mas o pessoal depois de 16 é bom, gente. Os filiados dos últimos três anos. É entrar a pegar esses filiados, fazer uma refiliação geral, uma refiliação, uma maneira de falar não é? um recenseamento interno, sair com 200, 300, 400 mil filiados, 500 mil, o que ninguém tem, nem a décima parte disso. Nem a décima parte. Pra... Agora, para fazer isso, você precisa passar por cima dos mandatos. Fácil. O né? que é que máquina que encheu. Então, não é, não, é, não é fácil, mas nós temos uma raiz e temos um futuro potencial pela frente. Acho que assim eu respondo. Marcos, só uma última questão. É, Para você, na verdade, alguma questão a mais, algum tema que a gente não tem? Não, eu me lembrei falar, eu no, no intervalo, aquele bloqueio de memória é muito sintomático. Era o que eu que tinha. Acho que tá bom, é agradeço a oportunidade. Acho que eu me expressei. Então tá ótimo. Muito obrigado. obrigado. Excelente. Muito obrigado. Bom,